Olá pessoal, bem-vindos ao projeto Criando do Zero. Hoje nós vamos voltar aqui com o nosso Bento Burry, porque muitas pessoas viram um vídeo sobre a explicação dele e me pediram para fazer sobre animação. Antes de começar essa dica de hoje, eu peço para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para você ser lembrado sempre que eu postar vídeo novo. Compartilhem na sua rede social e mostre aos amigos que existe um canal brasileiro em português que ensina muitas coisas para século de Life, Viga Dupla, RBM, qualquer jogo que contém o sistema Open Sim, que aceitam animações feitas com o Alastar e Bento Banco. As animações de perna que eu fiz muito rápido, uma coisa muito noob mesmo, só para mostrar para vocês que é capaz de fazer uma coisa bacana muito rápido dentro do Blender com essa ferramenta Bento Bunny, vamos lá no Blender, lembrando que ele só tem para 2,80 em diante, então eu vou estar usando o Blender 2,83, ok? Vou parar aqui para a gente poder trazer a nossa próxima animação feita. O Blender, você vai iniciar ele normalmente. Se você quiser trabalhar com um avatar igual o Avatar tem, dentro da pasta que o Bento Body te dá lá no Stuff, que você baixa dentro do teu perfil, já tem vários avatares prontos. Aqui na minha pasta, eu já deixei um salvo na área de trabalho do meu computador, e você, quando baixa o seu Bento Body, você baixa o Bento, e você baixa essa pasta suplemental aqui que ele contém várias ferramentas para você trabalhar dentro do seu Blender. E aí você já tem um Avatar Animator, você já tem aqui um Animesh... Tem várias coisas, tá? Scripts de Animesh, dentro Bar avatar animações, como fazer é, os olhos piscar, tá? Que é o script. A gente, tem muita coisa bacana. Tem o SLAV, tá? Que ele tá em OBJ, você pode colocar o esqueleto que você quiser. Tem todos os note cards explicando como você cria Animesh, animação, deforme, tudo. Tem um avatar... Esqueleto, tem ele já para animação prontinho, homem, default, tem ele com exemplos de roupa, deformes, tem tudo. Então, assim, vale a pena você baixar, vale a pena você baixar e navegar no, nas ferramentas que ela dá para você. Eu não vou usar essas aqui, tá? Vou mostrar para você como que você cria logo aqui no Blender. Vamos deletar esse cubo, pressionar a letra N de navio para abrir as propriedades de addons. Vou clicar em Bento aqui, deixar esse caráter. A primeira coisa que nós devemos fazer é criar o nosso Rig. Então, nós vamos clicar aqui, Rig Create e ADD Safe Rig. Vai nos dar aqui o esqueleto, vou pôr na vista 1 e colocar ele em modo Pose. E agora, aqui nós, embaixo, temos que... Ter a nossa timeline ativa para que eu possa ir dando lock, né? Hold lock, igual você faria no avastar, ok? Vamos fazer uma coisa muito simples aqui. Então, a primeira coisa, sempre você selecionar tudo, colocar aqui a nossa o nosso frame aqui em zero, vir aqui em key. Aqui onde está Active Key 7, você clicar escolher Root, Lock Root, e clicar em mais. O que você está fazendo? Criou a sua primeira pose em T. Aí eu venho aqui, eu vou jogar mais ou menos no 20, e vou agora começando a modelar as minhas poses. Clico no osso IR, e vou dar uma afastadinha aqui. Terminei isso daqui? Venho aqui e mais que Já cliquei a minha segunda. Então, se eu voltar, ó, eu posso ver. Só que é o seguinte, você viu que eu cliquei primeiro no braço, abaixei, mas não dei o Key Look. Aí, eu cliquei na perna, levantei e dei o okay. que Quando eu fizer isso, eu vou deletar isso aqui. Vou voltar no zero. Vou selecionar todo ele novamente key lock Agora eu vou jogar esse frame 20 Cliquei aqui no braço R key lock Vou clicar na perna também R e key lock, ok? Agora, quando eu mover, eu vejo que os dois estão movendo. Então, se você está movendo duas coisas ao mesmo tempo, você tem que selecionar cada uma delas e dar um key lock, ok? Feito isso, eu vou vir aqui no 50, vou clicar aqui, R, vou abaixar com tudo, key, e clico nessa chavinha mais lock, e vou clicar aqui, Aqui, R, E, mais aqui do lock. Vou dar uma giradinha nela. Vou trazer, eu posso selecionar tudo, vou trazer para o 90. Aí, eu vou selecionar apenas esse braço aqui. R, E, mais, tá? Aqui também é R, mais, e aqui junto com essa eu vou trazer aqui, vai ficar perfeitinha, gente, olha, a animação, mais. Para você criar uma animação, primeiro, você tem que ter referência do que você quer criar. Ah, eu quero criar uma dança, então procura sua dança no YouTube, coloque na velocidade menor que tem do YouTube e você... Dá um play, vê como ela fez o um movimento, trava o play, vem aqui, faça o um movimento keylock. Vai lá, dá o play, veja o outro movimento que ela fez, trava o vídeo, traz a sua key um pouquinho mais para frente. Quanto mais espaços aqui entre uma animação e outra, mais suave é o movimento. Faz o movimento, trava e assim por diante. É assim que você vai criar uma animação de dança. Uma animação de andar, uma animação de movimento, é você pegando referência. Então, sempre coloca um vídeo no YouTube, coloca uma animação em super devagar e você vai vendo. Toda vez que ela moveu uma perna, como ela moveu, ah, ela moveu para a direita, depois para a esquerda e depois para trás. Então, você vem aqui e vai colocar... R direita, Keylock. Ah, ela moveu para a esquerda depois e depois para trás. Então, você vai fazer a mesma coisa, mas sempre cada movimento K Lock, ok? E aqui eu vou colocar um pouquinho para frente, R, só para ela abrir um pouquinho aqui, ó. Key, mais do lock. E o pezinho, vamos ver se o pezinho, R, vou dar uma entortadinha no pezinho. Mas, como que você fez a sua animação? Agora, você seleciona tudo e vai vendo aqui o movimento que vai fazer. Meio tosco, mas é o que eu criei aqui. Rapidinho, porque senão fica extremamente longo, né? Posso trazer ele mais um pouquinho para cá e voltar essa perna R. A frente. E mais e aqui trazer ela certinha aqui, que senão fica estranha. E mais. Tá? Seleciona tudo para você ver, ó. Entendeu? Posso trazer ela mais para cá. Selecionar essa de baixo, R. E clicar em Key, deixar em Lock e mais. Pronto, é isso que eu vou fazer. Não vou fazer mais nada. Vou só selecionar isso aqui para mover, para ficar um movimento mais, mais bacaninha. E acabou. Não vou fazer mais nada, ok? Eu vou colocar aqui na 1 e vou dar um Key Lock em T mesmo. Então, ó, 0, 1 um, e ela vai fazendo a animação, ok? É isso que ela vai fazer lá dentro do jogo. Não está perfeito. Vocês façam perfeito aí. Vou deixar ela aqui em um. Agora nós vamos exportar para o jogo e testar lá. Para fazer a exportação tem umas configuraçõezinhas aqui para se fazer. Primeira coisa você abrir aqui a seção. Animação. E vai clicar aqui nessa opção. Adquirir. Ok? Que ele vai fazer o que? Ele, ele vai ler para você. Se Aqui ele zerou, se você percebeu. Ele vai ler da onde tem uma animação e até onde tem a última animação. Então, ele vai acompanhar a timeline aqui sua. Agora, eu vou clicar aqui em Animações Export Factories". Aqui, eu vou deixar ativada a prioridade que eu quero. lendo. se eu vou colocar aqui ó, como aula 1, porque eu já tenho uma aula que eu estava fazendo o loop para vocês lá no começo. Aqui é o nome que vai ser a sua animação, que vai exportar a sua animação. Então, se você quiser colocar dança maluca, não use esse cedilha, tá? Danca, traço, maluca, pronto. E a gente sabe que isso é o que eu acabei de criar aqui. A base de prioridade é aquela que a gente sempre fez lá nova Avastar, no vídeo lá de criação de pose. Vai lá dar uma olhadinha. Número 1, 2, 3 e 4. Normalmente a prioridade 4 é a prioridade que você coloca quando você quer que ela cobre uma O. É bom vocês lerem e estudarem sobre prioridades de, de movimentos dentro do Second Life. Se eu quero uma animação que faça sem parar, eu tenho que deixar ativo essa opção aqui, ó, Loop Animation. Ela vai ficar rodando sem parar até eu clicar em Stop lá dentro do jogo. Feito toda essa animação aqui na, na exportação, clique nesse outro é, lots de opções, expande lots de opções. E aqui você vai deixar ativo Shores Key e Target Case. tá? Essas duas opções você deixa ativo. E agora a gente vai só exportar do jeito que tá aqui, para mostrar para você como dá certo, tá? E... Depois eu vou mostrar uma outra forma que é, arruma muitos bugs também, caso vá algum bug que arruma muitos bugs que a criadora mostra. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, feito toda a configuração aqui, eu vou clicar em Export Animation, tá? Quando você cria uma pose estática apenas, você clica aqui, ó, Export Pose, Static Pose. Você faz a mesma animação, as mesmas configurações que nós fizemos aqui. Só que E deixa em loop também, né? Só que ao invés de você fazer esse monte de frames aqui, você faz apenas dois, que é a primeira te pose e a segunda que é a pose, né? E você exporta como estática, mais nada. Mas como aqui nós temos um loop de animação, é export animation. Vou colocar na pasta dança maluca, exportar. Vamos lá no jogo, tá vermelhinho, pronto, exportou. Vamos lá no jogo testar essa animação maluca que eu acabei de criar, ok? Já estou aqui, vou trazer a animação. Então, o upload que está aqui em Beauty. Upload, ok? Eu apenas travei ela aqui em cima. Animation. Dança maluca. Abre. E upload. Nós vamos dar agora um play. Eu vou colocar de frente para que você veja a dancinha maluca. Tá vendo? Ó. E esse é a nossa dança. Lógico, você faz mais bonitinho. Na hora de você virar o braço, você vira certo para ele não ir pra trás e passar por dentro da ave Que foi o que aconteceu, porque eu virei um ângulo muito... É, não certinho, não 100%, na hora que eu movimentei para frente, ele passou, ele vai passar. Isso esses errinhos você conserta, ok? Olha o movimento da mão, o movimento da perna, quando ela levanta e puxa para o lado, do jeitinho que nós criamos lá. Lógico que você vai criar uma animação mais perfeita, né? Quando você termina de criar, você pode fazer um retarget aqui, entrando em modo objeto, a sua armadura. Colocando Ctrl 3, tá? para ficar na lateral. Aí você vem aqui na opção, Characters Tool, que é Target Motion. E vai clicar nessa opção, Match Map. Após clicar aqui, você vai vir aqui em Distance, coloca 0,6. E vai criar o seu esqueleto já com um mapeamento melhor, Action. Clicando em Action. Ele criou aqui na, do lado, mas se você arrastar aqui, ó, a sua time, você vê que as animações de um tá igual do outro. Só que ele tá com uma, às vezes, com correções, tá? Agora, somente com esse selecionado e não esse, só com esse daqui selecionado, você pode exportar novamente... Em animações, eu vou colocar Dança Maluca 2, para a gente saber que é com o retarget. Está vermelhinho, vamos esperar sair do vermelho. Pronto, vamos lá no jogo ver como fica agora com o retarget. É a mesma coisa, às vezes é só um conserto de bugzinhos. Tá? Vou trazer ele aqui, Dança Maluca 2. Vou executar. certinho pessoal então faça a sua animação bonita né Claro não vai fazer algo <risos> sem noção como eu acabei de fazer aqui faça sua animação bonitinha traga aqui para o jogo Se tiver que fazer alguns detalhes faz eu não consigo trazer um tutorial completaço de animação de dança porque isso contém Muitos movimentos, eu teria que pegar uma referência muito boa para isso. Um vídeo ficaria um vídeo extremamente longo. Pode ver que aqui nessa retarget ele está dando um uns passinhos para o lado, depois de umas, de uns três loops ou dois loops está dando um passinho para o lado Olha lá. Tá vendo? Ó, já deu, então nós vamos ver aqui a nossa maluca 1, então faça sua animação bem feita com atenção bonitinho que dá para fazer algo bacana assim e é muito rápido muito fácil trabalhar com esse bento Bunny. ele é extremamente simplificado tá tudo mastigadinho para você não tem problema algum precisou de orientação vai lá no discord da criadora que eles dão orientação espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje faço sua animação bonita e não esqueça de curtir o vídeo, que isso ajuda muito a criadora aqui, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo com uma nova dica. Até lá!